direto. um monte de coisa que todo mundo esquece. Você tem que pensar que você tem o seu custo de escritório, ele ainda não tem o custo de escritório. Cara, mas você usa no mínimo um celular pra vender, um computador pra montar o um orçamento. Ah, eu não uso computador, eu uso caderno. Então você tem o caderno, você tem o custo, o lápis, a caneta. Tudo isso você tem que considerar. O seu orçamento tem que prever esses custos seus. Além disso, você tem os seus custos de obra. A gente tem escada, a gente tem plataforma, a gente tem banho. A gente tem a parte de armazenamento de material. A nossa obra é aberta, você chega, você tem um radier. E você vai largar tudo na chuva? Então você tem a parte você vai precisar lona, você vai precisar de fitilhos. Tu não vai botar o seu material em cima da lama. Tu não vai botar o seu material direto no chão. Isso tudo custa dinheiro. E é nessa hora que as pessoas começam a perder. Além disso, o que mais que eu vejo? Cara, ferramenta manual é caro, né? É nisso aqui que elas se perdem. O lucro líquido no final vai para ferramenta, vai pro disco, vai pra extensão. Então tudo isso vocês têm que considerar sim no seu orçamento.